Hoje eu trago mais um vídeo da linha profissional dos microfones de lapela da Lensgo, tá? Microfones de lapela wireless da Lensgo, inclusive. Eu já trouxe para vocês o 328C versão single e hoje eu trago a versão de lapela duplo do 328C. Lembrando que é o mesmo microfone, né? Então você tem o mesmo, o mesmo transmissor, o mesmo, o mesmo receptor, tá? A única diferença é que esse aqui vem dois transmissores e um receptor. Então você tem um transmissor que tá aqui comigo, ó na minha camisa vem com lapela todo o kit completo e mais um transmissor para o seu entrevistado né para a segunda pessoa que está fazendo o vídeo com você tá ele também vem com lapela tudo direitinho tem um receptor que vai ficar na sua câmera, no seu smartphone, na sua filmadora, porque ele é um microfone universal, então independente do aparelho que você for utilizar para gravar o teu áudio, você pode estar tá utilizando esse sistema aqui, tá? Eu não vou focar tanto nas especificações técnicas como eu fiz na, no vídeo da versão single e vou direto ao ponto no vídeo desse da, da versão dupla. Tranquilo? Mas eu vou recapitular um pouquinho das coisas aqui que eu falei na versão single, para vocês terem uma noção do que é esse microfone, como ele funciona e como produzir com ele. Bom, você tem até 99 canais para trabalhar com esse sistema aqui, então se você estiver num ambiente onde tiver vários aparelhos ligados, você pode aí estar tá transitando entre diferentes tipos de canal para poder chegar no melhor resultado possível, tranquilo? As frequências vão de 540 a 592 MHz, e você pode estar tá entre uma distância de 150 metros do seu transmissor e do seu receptor. Eu não ficaria 150 metros distante aí do, do transmissor e receptor, justamente para garantir que a qualidade do áudio vai, se, vai permanecer perfeita, tá? Quanto mais você se distancie, maior a chance da quebra desse áudio tranquilo, só uma dica para vocês. O grande diferencial desse microfone de lapela wireless aqui para outros é que você tem claro a opção de colocar duas pilhas AA recarregáveis e recarregar elas utilizando o cabo USB-C. Outra solução muito interessante que a Lensgo trouxe para esse microfone é a adição da porta de cartão micro SD aqui no transmissor ó. E aí você pode estar colocando um cartão aqui de até 32GB. Então você pode estar utilizando esse transmissor aqui de backup, né? caso você grave o áudio diretamente na câmera e não queira ter margem nenhuma de arquivo corrompido e perder o áudio, você pode estar utilizando aqui o, o transmissor para gravar o teu áudio, entendeu? Então realmente é uma ótima adição né? para esse tipo de sistema aqui de lapelar wireless. Né? Comparado aos outros lapelas wireless que a gente tem aqui no mercado, que são da linha profissional, broadcast, rádio, tv. Esse aqui realmente se destaca por esses dois, é, essas duas funcionalidades, essas duas soluções, né? A adição de você poder colocar pilhas recarregáveis, utilizar o power bank para prolongar, né, o tempo de uso dos transmissores do receptor e também a adição da porta de cartão micro SD que vai garantir aí um áudio de backup ou, né, você poder utilizar apenas, né? O transmissor para gravar o seu vídeo E também né, produzir a sua transmissão ao vivo E ter um áudio separado se você precisar Gosto desse microfone porque ele também é um microfone universal Como toda a linha da Lens Go Então você pode estar utilizando no seu smartphone Na sua câmera, na sua filmadora E fazendo todos os tipos de produção que você precisar Agora eu vou estar mostrando para vocês Algumas opções presentes no menu do 328C Se a gente clicar aqui no botão 7 e segurar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 Então eu estou aqui com o César ele está com lapela, eu estou com um outro, né? que eu disse para vocês o 328, se ele tem a versão single e a versão dupla, essa aqui que a gente está fazendo o review é a versão dupla agora. O lapela dele está com baterias normais, né? Com duas pilhas AA normal e o meu eu estou utilizando pilhas recarregáveis aqui, então estou utilizando um power bank. Né? conectado no cabo USB-C, vocês podem ver que funciona muito bem, aqui é o meu microfone, é 1, 2, 3, 1, 2, 3, faz o teste. 1, 2, 3, 1, 2, 3, testando. Vocês podem ver que os dois funcionam muito bem, na mesma frequência, o receptor está na minha câmera. E uma coisa interessante que eu, eu acho que nem che cheguei a te falar, se eu quiser gravar o, o áudio do teu microfone separado do meu, você consegue. E, exatamente, direto na câmera aqui com o receptor, Correto. mas eu também posso estar tá utilizando, tanto no meu, quanto no seu, o cartão SD o micro Entendi. SD, eu tenho aqui tipo uma entrada micro SD para esse transmissor Sim. e tem uma para o seu transmissor também. Então, se eu quiser separadamente gravar os áudios de duas pessoas, né, individual, eu posso. Perfeito. Então, essa realmente permite você editar exatamente através do próprio cartão de memória. Exatamente. Isso é legal por conta, por exemplo, com uma dinâmica de broadcast. O cara tá fazendo já o broadcast por horas e tal, mas depois ele quer fazer uma edição, ele quer é, individualmente né, poder manipular esse áudio, tanto o áudio da sua voz ou da minha Sim. voz, ele quer fazer algum tipo de manipulação, ele pode fazer com esse tá. tipo ele de... Ele pode refinar um pouco melhor exatamente. a qualidade do áudio. Sim, se alguma coisa, se ele sentiu que a, a sua voz ficou um pouco mais baixa, Sim. ele quer dar um, um ganho, né, comparado tipo duas pessoas com vozes bem diferentes, né, quer que dar um ganho a mais na sua voz na pós, né, ele pode fazer no próprio transmissor, mas se ele quiser fazer na, na, na, edição, na edição, ele consegue ele pode do colocar dois demora. Né? Exatamente, dois cartões Sim. e aí ele faz a, a edição na então. pós. Então é isso galera, esse aqui foi o 328C, versão dupla da Lens Go. eu já fiz o um vídeo da versão single também, então se você não assistiu e quer conhecer um pouco mais desse microfone, do transmissor, do receptor, eu vou deixar o link na descrição. Assim como o link para a playlist dos vídeos da Lens Go, né? então se você ainda não assistiu essa playlist, se você quer conhecer um pouco mais dos produtos da marca, tanto dos mais baratos até a versão mais profissional, você vai ter... Todos esses vídeos listados na playlist que eu deixei na descrição o link, beleza? Para adquirir o seu 328C, tanto a versão single quanto a versão dupla, eu vou deixar o link na descrição também. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal para não perder nenhuma atualização. E de seguir a gente também nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram.